A primeira vez que eu fui para rua foi dessa vez é, fugindo do meu pai né, pela violência que eu sofria dele. Né? Quando você está no trecho na rua, você não, é, você não tem mais né, expectativa de família, você não tem, você não tem ninguém para ligar, você não tem ninguém para é, falar bom dia, dar risada. Todas as pessoas passam por você é, é invisível. Né? Quando você tem um CEP, você pode arrumar um emprego, né, que você pode acessar a saúde. Né? É, quando você não tem uma moradia você não tem um comprovante de endereço é, te barra em muitos espaços, muitos locais né? as portas te fecham na verdade as pessoas nem dão emprego né? quando o sujeito está dentro dos acolhimentos dos albergues, o preconceito é muito alto né? não tem sentido de, de viver para o mundo né? mas viver ali para é, esperar que logo logo você, a sua vida né? você saia desse sofrimento e sair desse sofrimento é descansar seu corpo né? físico